Felinhos! Together! olha aqui, vou deixar para vocês o terceiro setor da 10, esse aqui há pedidos no Instagram, que eu tenho colocado às vezes, né, que agora eu percebi que no Instagram a pegada é o Reels, né, então aí a gente vai fazendo e tal, eu vou colocando um outro que eu acho que é bacana, se você não me acompanha no Instagram, acompanha aqui, do Careca 61, Tio Gueda Máximo, e antes, óbvio, a máquina deu a travada assim, mas você não pausou, na HFW Informática, né, filho? Vai resolver o problema agora. O contato tá aqui embaixo: o telefone, o site. Fala com eles. Confiança total no serviço. Você sabe, né? E, se você quer comprar uma moto, que não seja pequenininha, tamanho grande, por exemplo, consórcio, luxo, multicons. Moto, carro, imóvel. Hein? Fala com eles. O site também é aqui embaixo: tem o WhatsApp 0800. Pessoal da Multicons. Tenho certeza que vai trazer coisa boa para vocês também, beleza? Então é isso aí. Bom, é... o que que eu vou fazer aqui? Na verdade, filhos, eu gosto sempre de. Esse é um lugar que eu não ando muito. Né? Eu fico mais naquele outro que eu gosto de fazer meus get -get e tal. Fico experimentando câmera, joga para cá, põe no capacete, faz assim, faz assada, põe lá na calenagem e tal. E aqui, é... eu pouco venho. Na verdade, todas as vezes que eu fui para lá, é, eu quase não vim para cá Então Ele é desafiador porque A maioria das curvas são cegas é, Você não enxerga Absolutamente nada Porque a vegetação fecha bastante E subida e descida Então é bom É, é o jogo da memória para memorizar você tem que se atentar A muitos detalhes, criar bastante referência E isso é bacana é, Ajuda o cérebro A dar uma aprimorada aí Trabalhar o desconforto. Né? Eu gosto disso. E aí, eu aproveitei e falei: vou fazer um videozinho. É óbvio que eu vou fazer um, uns edits, porque às vezes pode ser que. Eu não lembro agora, porque faz um de fato um tempo já que eu gravei esse. Mas às vezes pode ser que tenha algum carro, tal, não sei, não sei o que lá. Então geralmente eu gosto de colocar só quando eu tô mais tranquilo. Só eu. É isso, filhos, para que você goste. Fica com o vídeo aí. Tchau, tô ligado é difícil eu pegar um take limpo tá ligado e olha que eu tô dia de semana aqui hein para fazer uma filmagem da hora não tem que fazer ultrapassagem tipo pela contramão que eu tenho que ficar podando entendeu embaixo, deixa um like, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho e, aliás, até fala aí, pô, uh, uma dica de como você quer o on o que que você acha que é legal, além de ser um conteúdo que eu gosto de fazer para mim, né, que eu fico observando também, eu acho que vocês também se interessam bastante, então a gente vai fazendo um negócio together, eu sei que eu tenho que fazer o posicionamento de dinheiro, tô devendo isso, mas eu vou fazer, assim que eu... É, Puta, que assim, não é que não tem nem a disponível, mas eu chego lá, fica no vai, e eu esqueço, velho. Mas eu vou fazer, fica tranquilo. Vou fazer um, um da hora pra vocês. É isso, filhos. Tio Guedes Agora fui.